isso aí pessoal, finalizando aqui o quinto dia de serviço na Bahia, onde estamos com o um projeto de uma tonelada e meia mês, o projetinho aqui do Lucas de Jacobina, aqui onde já tem os dois berçários já marcados, amanhã é só aguardar a máquina chegar para estar tá fazendo o para chinês. Aqui como vocês podem ver já temos o tanque 4, o tanque 3, 2 e 1, um, já meio que quase finalizado, aguardando agora só para fazer o sistema de drenagem da água. Graças a Deus correndo tudo bem, bem adiantado o serviço, amanhã a máquina já vai vir para escavar a rede de esgoto e, o, e a parte dos decantadores.